Eu sou o Tomás Alvareno, estou aqui para falar do projeto Medico Me que Eu Quero. É um cortometragem de ficção que está sendo desenvolvido há um ano, será filmado nesse semestre e também é meu um projeto de conclusão de curso em comunicação social. A história gira em torno de um jovem adulto brasiliense, recém-formado, recém-solteiro, que depois de uma entrevista de emprego entra numa crise existencial e passa um final de semana pensando na resposta da pergunta onde você se vê daqui a cinco anos? Reunimos um grupo de pessoas maravilhosas para esse projeto, é, para que ele saia do papel, mas para que isso aconteça precisamos da sua ajuda. Estamos fazendo uma página no Benfeitoria, que é um site de financiamento coletivo, onde pessoas do mundo inteiro podem colaborar. É uma situação proveitosa para todos e nosso objetivo é bater a nossa meta em menos de 60 dias. Caso isso não aconteça, o dinheiro volta para a mão das pessoas colaboraram sem problema nenhum. Visite nossa página no endereço www.benfeitoria.com.br -que www.benfeitoria.com.br dê uma olhada nas nossas recompensas e contribua para o nosso projeto. O link também está na descrição do vídeo e muito obrigado pela atenção.